E aí, guitarrista, beleza? Vou estar te passando agora uma dica para você se desprender um pouquinho aí da mesma região que você costuma tocar sempre. Tá? É bem comum quando a gente está começando, a gente aprendeu uma escala e não entender como a gente pode fazer variações simples tá? as, apenas deslocando essa escala de lugar. Okay? Então a gente vai trabalhar em cima da pentatônica e a gente vai trabalhar com arpejo também, que é para você poder, além de sair da região, poder interligar as regiões, okay? que é bem importante, senão você faz uma mudança muito brusca aí, do gráfico para o agudo e talvez não fique tão legal quanto se você fizer a ligação aí com notas entre essas duas regiões, ok? Então já quero te pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí para não perder as notificações, beleza? Então bora lá! É o seguinte, a gente vai trabalhar aqui na tonalidade de Sol menor, tá? a gente vai pensar na pentatônica de Sol menor, tá? E o que a gente vai fazer? A gente pode pensar nessa mesma pentatônica, deslocar essa pentatônica inteira, Tá? Não vou nem falar dos graus do campo harmônico ainda, a gente fala isso no outro vídeo. Mas a gente vai pensar somente na escala de sol menor, ok? Então, pentatônica de sol menor, você pode pegar e deslocar ela para um, é, 12 semitons à frente. né Como é que eu vou achar isso aí, Wesley? Me, me ajuda aí. O que você faz? Você conta a, a casa que você está, a bolinha, você pode até basear pela bolinha que você tem aqui. Você pode pegar essa mesma bolinha que está aqui, depois do nut, tá? que é essa peça que a gente tem aqui na guitarra. Você vai pegar aqui, depois da casa 12, a casa 12 é semelhante ao Nut, tem as mesmas notas na composição, tá? E daqui pra frente ela vai repetir. Então se eu pegar a primeira bolinha que tem aqui na minha marcação do braço, eu vou pegar a primeira bolinha que tá aqui fora também, depois da casa 12, e vou ter o mesmo formato exatamente. Ó. Mesmo formato, 1-4, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-4, 1-4. Vai ser exatamente igual. E o que eu posso fazer agora para melhorar um pouquinho isso, né? Já que eu posso, por exemplo, de maneira bem iniciante, né? Você pode começar repetindo a mesma frase que você faz aqui mais pra frente. Já vai te dar uma outra sensação. Então você imagina que eu tenho que fazer isso aqui, ó. É a mesma, são as mesmas notas, mas estão em alturas diferentes, tá? Altura entre grave e agudo, ok? Não altura de volume, tá? Mas é questão de região em que a gente está tocando. E uma outra alternativa que a gente tem é utilizar alguma coisa que te faça sair daqui e chegar mais, o mais perto possível das próximas notas que você precisa fazer mais agudas. Como é que seria isso? Você pode pensar, por exemplo, aqui na pentatônica. Eu posso oitavar isso, tá? Pelo esqueminha de oitavas aqui, ó. Eu tenho aqui... Eu já cheguei bem perto já da, da casa aqui onde eu preciso uh, chegar à minha pentatônica novamente para poder criar a minha frase em cima da pentatônica, uh, estando em outra região. Então o que eu posso fazer é procurar maneiras de andar não só verticalmente, mas horizontalmente. Eu poderia pensar, por exemplo, na pentatônica aqui, horizontalmente, de duas em duas cordas. Então eu faria aqui, ó. E aqui eu chego na minha pentatônica de novo. E posso tocar tranquilamente, sem dificuldades, tá? Para isso, você vai precisar ter o conhecimento de, de todos os formatos da pentatônica? Não, você pode fazer o estudo, uh, digamos, parcelado, tá? Você pode pegar aqui uh, somente em duas cordas e você vai mapear. Pois, eu estou com dificuldade aí também para mapear, eu não sei todos os desenhos, vou ter que memorizar, pegar pedaço. Não, faz o seguinte: pega a escala de sol menor, a escala pentatônica de sol menor, vai no, no afinador, se você tiver dificuldades em mapear as notas aqui. Vai no afinador e marca cada uma das notas. Tá? Ela vai se repetir a partir da, da quinta nota, né? 1, 2, 3, 4, 5, ela repete. Então você não precisa fazer a anotação dela completa. A nota da primeira até a quinta, quais notas tem? É, notas normal, né? Cifra. Depois você vai no, ainda continuar no afinador. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó, essa nota bate, essa bate, essa bate, essa bate. Na hora que você vier para frente, você vai conferindo com as notas que você anotou. Se tocar aqui, não bateu, tem uma nota que está fora. Então você vai ver o que falta para alcançar ela. Aqui faltaria meio tom. Então eu coloco meio tom. Depois eu vou caminhando. E vendo se as notas batem com a primeira escala aqui. E aí você vai fazer esse pequeno exercício aqui de memorização. Tá? Lembrando que esse padrãozinho aqui. Ó, ele já fica bem legalzinho para você aplicar em cima da, do seu improviso. Tá? Então já é uma alternativa que você consegue se deslocar dessa pentatônica essa, tá? Sem, é, sem fazer a mudança brusca, você consegue ir caminhando, é, é tipo você imaginar que você tá aqui e, e passa para cá, você dá um salto, né? Então se você tá aqui e consegue ir andando gradativamente, você vai ter uma sonoridade mais interessante e é o momento de você encaixar uma frase rápida, ok? Se você tem um pouco de dificuldade na velocidade, então você vai te atrapalhar um pouquinho, você vai ter que dedicar um tempinho aqui pra prática de, de velocidade mesmo utilizando metrônomo e etc ok então uma das alternativas que eu tenho para apresentar é essa tá? outra alternativa que você tem é você pegar oitavas como a gente já fez aqui ó tá? eu posso pegar aqui escala menor natural em cima da pentatônica ó. a pentatônica tá aqui a natural tá aqui ó a mesma coisa nas duas cordas ó. Lembrando, isso aqui é menor natural por quê? Porque a gente estava tá considerando que isso é um Sol menor. Se eu estivesse considerando aqui o relativo, que é o nosso Lá sustenido, maior. Se eu estivesse pensando aqui no acorde de Lá maior, isso aqui seria a escala de Lá maior, Lá sustenido maior. Certo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente pega esse mesmo fragmento aqui, ó, aqui, seis notas, e oitava é isso. Aqui eu já estou bem perto. O que eu posso fazer agora? Faço o mesmo mapinha de notas. Quais notas eu tenho aqui no afinador, oitavando, tá? Lembrando que aqui vai faltar uma notinha só, né? Já que é menor natural, você pode pegar aqui, ó. Pega essa notinha aqui também, tá? Que também faz parte do natural. E o que você vai fazer agora? Você pega todas as suas notas, as sete notas da escala, você vai mapear elas anotadas aí com o um afinador para te facilitar um pouquinho. Você vai fazer isso aqui, e depois que você chegar aqui, você precisa caminhar um pouquinho mais, né? Então, para você poder caminhar mais, você vai pegar o seguinte aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Você vai seguir o mesmo padrão. É tipo o que a gente fez de duas em duas notas a gente faz de três em três. Então, vou pegar aqui, ó. Tô aqui. Tô de três em três notas. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui eu já estou novamente na minha pentatônica, ok? Então, o que eu costumo pensar na hora de improvisar é isso. Eu utilizo ah, pedaços de escalas que eu conheço bem. Tá, eu posso, por exemplo, pegar um, um arpejo aqui que está em só menor e executar ele aqui. Ó. Tá, e é o que a gente vai fazer aqui, inclusive. Tá, eu posso pegar, então, pontos estratégicos do braço da guitarra e eu vou fazer interligar regiões. Okay? Então, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui... Ó, posso interligar com esse arpejo. Opa. Posso ainda uh, interligar aqui com esse arpejo ainda. Tá? Então, eu tenho aqui ó, uma região... É o mesmo arpejo, praticamente, só que aqui eu estou pegando em tetrade. Opa! Tá, tudo isso eu posso interligar. Depois eu posso pegar aqui ainda, ó, Pentatônica. E posso sair interligando aqui, ó. E aqui eu cheguei novamente na minha pentatônica. Então a lógica é essa, tá? E agora já vai a dica pra você aí com os arpejos que você pode fazer a mesma coisa. Tá? O que eu faço geralmente é isso aqui, ó. Eu gosto de utilizar a pentatônica, ah, o arpejo saindo da pentatônica. Vou deixar um PDF para você baixar aí, tá? Que aí você consegue ver certinho ah, toda a tablatura, já que é um pouquinho extenso. Tá? Mas você vai pegar aqui, ó, partindo de uma pentatônica. Vai interligar com outro formato que é a mesma... Aliás, pentatônica não, do arpejo, tá? Desculpa. Então a gente vai pegar aqui, arpejo. Aqui. Vou... Arrastar isso para frente, vou pegar a próxima nota desse arpejo e vou criar um outro um outro formato em cima, tá? Onde é que eu já estou? Já estou aqui praticamente na minha pentatônica. Depois eu posso arrastar e fazer o outro arpejo. Tá? O que eu fiz? Ó? interliguei uma região com outra utilizando o arpejo como meio de ligação, tá? Com isso a gente já consegue caminhar bastante no, no braço da nossa guitarra, ok? E aí, eu ia aplicar essa ideia. Você pode pegar outros padrões. E aí cabe você é, mapear outras escalas é, próximo à pentatônica. Eu tenho, por exemplo, arpejo. Arpejo com sétima maior. Eu sei aqui algumas posições dentro da pentatônica. Tudo isso facilita. Falou que está em sol menor, eu consigo improvisar aqui. É, partindo da pentatônica, eu busco arpejos. Esse arpejo eu posso jogar ele até chegar aqui. Tá? Posso usar a mesma escala aqui. Tá? vai dar tudo certo, vai estar tá tudo dentro da escala, desde que você tenha mapeado alguns formatos. Então é importante que você conheça formatos diferentes de escala, escala maior, escala menor, escala pentatônica, alguns formatos da pentatônica, ela na horizontal, tudo isso ajuda. Bom, então basicamente a dica é essa, espero que tenha te ajudado aí, tá não deixe de comentar aí a sua sugestão, o que você quiser aprender a gente vai estar tá explicando aí, beleza? Um grande abraço então e até o próximo vídeo.